Olha só, você tem vontade de ser mais produtivo no seu dia a dia? Você faz várias coisas durante o dia, chega no final do dia e acaba não fazendo nada porque é tanta coisa para fazer você não se organiza? Se liga, olha só para você aqui agora, tô com a galera aqui, tô com o Rafa O Rafa, para quem não tá ligado, ó, é um parceiro meu é um dos maiores especialistas que eu conheço em desenvolvimento pessoal, em produtividade ó. Se liga na agenda do cara, mano, olha isso aqui, olha Então se liga que nesse vídeo agora, pra você que quer ser mais produtivo Vou te mostrar, aliás, eu não, o Rafa vai te mostrar agora Vem comigo, o que, que você pode fazer para ser muito mais produtivo e melhorar muito mais seus resultados nessa parada. morou? Vamos embora comigo. Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje, como eu já falei, né, eu vou mostrar para vocês, aliás, o Rafa vai mostrar para vocês Excluído. como ser muito mais produtivo, mas antes, deixa eu apresentar a galera aqui, né? Rafa, se apresente em 10 segundos, rapidão para a galera. Olá, Rafa, especialista em desenvolvimento pessoal, vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre produtividade. Se apresente, soldado. É, Gabriel, sócio do Rafael, trabalho junto com ele faz algum tempo, também sou irmão dele. Sócio, mas também é irmão do, do Rafa aqui, né? Entendi. Se apresente, soldado. Também sócio. Estrategista do Rafa. Estrategista do Rafa, e seu nome, rapaz? Gabriel Nambu. Nambu, pode chamar Gabriel de Nambu, Nambu, viu, galera? Mas... Esse aqui a galera já conhece um pouquinho, se apresente aí. Ismael, gerente do Júnior Moreira. Diz ele que gerencia a minha vida. Mano. Diz ele que gerencia a minha vida, é, mano. Verdade, verdade. Ele tava respondendo a minha namorada ali agora por mim, pra vocês terem noção, tá? É... Mas é isso daí. Mas enfim, vamos simbora. Se você gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações. Sem mais, sem menos. Deixa eu conversar com o Rafa aqui. Rafa, antes de mais nada, mano, explica pra galera como que você chegou nesse nicho de desenvolvimento pessoal, como é que você se tornou especialista nisso, como é que você começou, mano? Vamos lá, eu comecei a gravar aulas assim como o Júnior grava pra você, vídeos pro YouTube, e eu percebi que eu não conseguia ensinar. Na verdade eu não conseguia nem falar, talvez hoje você esteja meio travado aí, você não consegue falar a câmera, para alguém ensinar nada, e eu era esse tipo de pessoa. E aí eu comecei, a procurar, eu comecei a procurar cursos, e o meu primeiro treinamento que eu fiz foi um treinamento de oratória, que é exatamente que um treinamento de oratória, ele, ele te ensina e te ajuda a falar melhor, na câmera, em qualquer lugar. Né? E foi fazendo treinamento com toda a minha transformação Que eu percebi que ensinar e transformar a vida de pessoas é maravilhoso E isso eu caí de paraquedas E hoje eu tô aqui com um dos maiores especialistas em vendas Na verdade, o maior do Brasil Meu irmão, meu amigo E hoje eu tô aqui com vocês que eu vou ensinar a ser mais produtivo Olha, o mais legal dessa parada, não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui ó. Só que, por exemplo, quem tá vendo o Rafa falando agora Fala que ele tinha dificuldade de falar na câmera, velho Gravar uma, uma, uma palestra de 5 minutos, era dois dias. Sério? Gravar um videozinho? vídeo de 2 minutos, trabalho. um vídeo de Isso daí é legal, galera, porque no meu começo tem gente que fala pra mim assim Ah, Júnior, eu quero vender pela internet, mas eu não consigo gravar vídeo pro YouTube porque eu tenho vergonha, eu sempre falo comigo também que foi igual. Tudo, no meu ponto de vista, acho que é questão de treinar, né, Rafa? É questão tudo de... é treino, tudo é treino. É igual eu falo, né? O primeiro curso não vai ser tão bom quanto o décimo. A primeira live não vai ser tão boa quanto a décima mas... Tem que existir a primeira. Se não fizer, não vai. Tem não vai. que existir, velho. Tem Você que existir. Precisa. Tem que ter iniciativa. É câmeras, Você é bom de frente às câmeras, mano? Sou é mais ou menos. É, eu sei, Lomba. A gente tenta. Eu sei, Ismael. O Ismael também é meio travado. Fazer. Não, mentira. <risos> mentira, Ismael também <risos> é meio travado. Mentira, mentira. Tanto que, ó, ele falou pra mim hoje tem vontade de gravar mais stories, porque ele se inspira em mim, foi o que você falou, Vamos lá. Ele falou, velho, tem vontade de gravar mais stories, só que você falou que tem o quê? É. Vergonha, não foi? É. Vergonha. Então nós vamos tirar essa vergonha dele, demorou, Rafa? É. Então, só, só para começar então, já para entregar um conteúdo legal para galera, qual dica que você dá para Ismael perder a vergonha de gravar stories? Qual dica que você dá para ele? Fazer o que ele tá fazendo há dois meses, hum. que é estudar. Estudar. Tem que estudar, galera, não adianta você pegar o celular, assim como o Juno tá fazendo aqui, e não tem nada para passar. Porque quando você conhece, você já tem aquela confiança de que eu sei o que eu vou falar aqui. Então já ajuda. E outra coisa que eu fiz, Ismael, e para você que está na câmera. Pegar o celular e gravar. É simples. É nem simples. seja um storyzinho mostrando alguma coisinha. Assim. Você nem most... Eu sempre falo, velho, grava os primeiros. Não precisa nem de você filmar você primeiro. Grava um único story mostrando alguma coisa assim. Ó. Exato. Você vai pegando. Vai aqui, Direito. uma dica. Vai valer o ouro desse vídeo aqui. Na verdade, o ouro tá para ouvir. Fica até o final. Mas é o seguinte, tem um Close Friends no Instagram, né? Tira todo mundo, só você, coloca lá seu melhor amigo, a, uma pessoa e grava. Vai gravando sozinho mesmo e aí você vai se destravando. Top. Agora vamos falar do que realmente importa. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Alguém aqui, algum de vocês, já passou dificuldade por questão de foco e produtividade? Tipo assim? O inteiro. Quem já levanta a mão? Quem já, quem já levanta a mão? Tem, acho que, uma pessoa no mundo. Não, é ó, eu não sei se com vocês foi assim, mas comigo é o seguinte, tá, galera? É, apesar de, ah, o Júnior tem resultado pela internet e tal, eu tenho até hoje, eu acho que todo mundo, na verdade, tem problemas, às vezes, em conseguir concentrar o foco numa determinada coisa ou ser produtivo pra caramba e fazer várias coisas durante o dia. Eu acho que essa é uma dor de muitas e muitas pessoas, principalmente hoje no mundo da internet, que a galera se distrai à toa por conta do celular e tudo mais. Então, é o seguinte, a gente tá aqui com um mestre de desenvolvimento pessoal e organização e queria pedir pra você, Rafa, qual, sei lá, uma dica que você dá pra galera que tem essa dificuldade de focar mais, mano, focar de ter mais, mais foco e tudo mais, qual que é a dica que você Vamos dá? Vamos lá, pra você focar, primeiramente, o que é o foco? O foco é quando eu pego uma coisa, uma tarefa ou qualquer coisa e eu só penso nela. Então, pra você organizar seus pensamentos, que é de onde que te tira o foco, por exemplo, eu começo a fazer alguma coisa lá, só que na minha cabeça tá assim, hum, você devia estar tá fazendo isso. Para você tirar isso de você, tem que ter uma lista de tarefas. É simples, uma lista de tarefas e principalmente que você aprendeu, Júnior, com horários. com horários. Porque se eu coloco que eu vou fazer uma coisa 8 horas da manhã, eu vou estar pensando na coisa que eu vou fazer 11? Não, eu foco na de 8. Então, essa organização de uma simples lista de tarefas com horários já te ajuda pra caramba. E ó, me ajudou e ajuda qualquer pessoa. Principalmente iniciantes. Talvez hoje você está iniciando aí, vai te ajudar. Isso daí, galera, eu posso falar com, com certeza para vocês, assim, com... Como eu posso falar? Eu posso falar com... Exatidão. Exatidão para vocês, porque é o seguinte, tá? eu tava com um grande problema em relação a isso, porque eu trabalho com vários e vários produtos hoje. Eu tava com uma dificuldade em exatamente organizar é, toda essa agenda, organizar toda essa programação. Foi quando, na época, eu paguei a mentoria do Rafa. O Rafa me passou vários e vários insights, várias coisas. E eu comecei a aplicar essa questão dessa agenda, tá? Porque qual que é o problema, na verdade? Porque eu vejo algumas pessoas falando assim, se vocês já viram. A galera falando assim, ah, tem tanta coisa pra fazer durante o dia que meu dia tinha que ter 30 horas, 36 horas, 40 horas. Na verdade, o que eu aprendi? Que não é que o um dia tinha que ser... Maior ou que você tem tanta coisa para fazer Na verdade que a gente não faz de forma organizada tá? Então quando eu comecei a fazer com agenda Realmente as coisas mudaram Totalmente. Inclusive, o Rafa, ele tem um treinamento que é o Dono do Tempo, né? Dono do Tempo. Que é sobre produtividade. Lá. É um treinamento que vai te entregar como ser produtivo e as ferramentas que vão te deixar ainda mais produtivo. Top. Eu vou deixar o link do treinamento dele aqui na descrição se alguém quiser saber mais. Se não quiser também, não tem problema. Eu acho que tem um gratuito também, não tá tem aí? Tem um gratuito. Tem um mini curso que eu preparei para quem tá assim. Ah, Rafa, será que eu confio? Eu deixei um mini curso gratuito. É de graça? Sou... De graça. Sério? Sem precisar nada, sem me dar nada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também. De não. não, beleza. Ó, oh, aqui ó, se liga. Isso aqui é a sua agenda? Essa é a minha agenda da semana aqui, ó. Dia, 20... Ai, dia 25 que a gente tá gravando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Só pra vocês verem que o negócio funciona. Eu vou aqui colocar um mês passado, ó. Então... Dia 25, que, que hoje é sábado, né? Dia 18, olha aí, ó. Olha só pra vocês verem, galera, ó. Espera aí, esses vermelhinhos é o quê? O que você não fez? É o que eu que não é? fiz e o verde o que eu fiz. O verde é o que, o é o que você fez. Isso. Então, beleza. Ó, a gente já tá aqui no dia 11. Hoje é dia 25, então, ó, vou dia 4 aqui também, só pra vocês verem. Eu faço a agenda, Júnior, sem parar. Isso aqui que vocês estão tá tá vendo? Já tem mais de um ano e meio que eu faço Sério, todos cara. os dias. Olha aí, olha aí, tem semana, gente. Conta aí quantas vezes e quantas vermelhas. Só, só no vídeo aí, como é que vocês estão vendo aí. Não, é absurdo, é, realmente. É absurdo. é absurdo. Caramba. isso aqui eu falo. Eu comecei a fazer tudo isso aqui, Júnior. dia 13 do 7 de 2020. Eu tenho até a data. E um ano depois, dia 13 do 7 de 2021, eu falei assim. Caramba, eu olhei pra minha vida, eu emagreci mais de 25 quilos. Eu consegui ganhar, ganhar mais dinheiro na internet, fazendo vídeos, consegui ganhar mais. Eu me conectei com o Júnior, porque antes eu não era conectado com ele. Então vai através da organização, da agenda, de tudo que você vai aprender no mini curso aí no link da bio. Velho, meu Deus do céu, minha vida se transformou. Aí eu fico pensando, se eu tivesse resultado em um ano, imagina daqui a 10 anos. Verdade, cara. Verdade. Cabuloso, né, mano? Top. E, tipo assim, rapidão, só pra, pra galera entender um pouco melhor também seguinte é, seguinte. Você acha que o cara, pra ele começar a ter um resultado legal, que você quis sentir um gostinho de estar tá, tendo um resultado legal, precisa colocar 20 coisas por dia aqui ou não, come come começa com poucas, não. né, pra ele? Eu comecei, a minha primeira agenda, Júnior, eu tinha quatro tarefas no dia. Sério? Quatro tarefas, que era, tipo assim, almoçar. Sério? Tá almozar é, almozar, almoçar? Almoçar. Almoçar uma tarefas. Ah. Só que eu... <risos> Não, essa foi. <risos> Mas é porque você era gordinho, né, mano? Eu vou botar uma foto de antes e depois. O Rafa era, era gordinho, né, mano? Era nossa, você, era, mano, era, mano. Nossa, hoje. Mas enfim, você colocava quatro tarefas. Eu quatro... É tipo, almoçar, <risos> aí outra tarefa ali. Era uma leitura, né? Que eu tava tentando começar a ler, antes eu também não lia, então tá aqui, você tem dificuldade com leitura, isso aqui te salva. Coloca um horáriozinho, nem que seja 15 minutinhos seja ali. Nem que seja 15 minutos, uma página, mas coloca na sua agenda lá e sente o gostinho de colocar o verde, de dar um check. Sabe aquela check que você concluiu alguma coisa? Isso te dá um gostinho de quero mais. E é isso que me fez. Sair de quatro para na semana fazer mais de 80 tarefas. Top. Impressionante, né? Top, incrível E assim, outra coisa que eu acho que atrapalha muita galera Não sei se é com vocês, mas pra mim trabalho, por exemplo, 100% pela internet Interfere muito pra mim também que é o quê? Usar as redes sociais, às vezes interfere. Pra... Vamos supor, às vezes eu entro no Instagram com objetivo, tipo assim, ó, nossa, eu vou entrar no Instagram pra responder o fulano de tal. Na hora que eu vejo, eu tô 20 minutos no explorar, vendo memes, vendo umas paradas, nada... Já aconteceu com vocês? Padrão, tá, tá, eu vou colocar, vou trabalhar até hoje, isso acontece. Entro no YouTube <risos> pra ver uma música, aí eu vejo uma thumbnail. Fala, é 10 dicas de não sei o quê, aí eu clico. Aí Começa eu, a ver o vídeo, né? Do... Fala, erros de engenharia. Eu sou, eu sou muito assim no YouTube, quando é quando eu vou ver... Vou, igual ele, vamos supor, vou colocar música no YouTube e aparece uma thumbnail. De coisa relacionada ao futebol. Melhores momentos do jogo do Galo ou do Flamengo. Os 10, 10, 10, 10 humilhações que o Ronaldinho Gaúcho fez. Acabou, mano. Na coveja eu, eu tô assistindo o vídeo também, do Ronaldinho. Também, já aconteceu com você é, também, Ismael? É, com certeza. Já também? Mas, o Ismael, eu é, já mas, até sei, é vídeo de moto. Mas, o cara é mas, apaixonado mas, com moto, não? Um é, começou eu o tempo horas, fora, eu é... meu tempo, meu dia todo. todo mundo fazer isso. Então, sim, Rafa, celular. Qual que é a dica que você dá para galera que às vezes se perde um pouco por conta do celular, não consegue ficar sem assim mexer no Instagram? Uma, uma, desligar as notificações. Desativar as notificações. Tudo, tudo. Boa. N Nem banco, viu? Nem banco. Talvez até só o banco, mas e-mail, Instagram, TikTok, YouTube, desativa. Porque, por exemplo, a gente não falou no começo sobre ter foco, Júnior? Falou. Tá envolvido, né? Pô, você quer ter mais foco aí, você vai tá assim, trin, trin, trin. Você consegue ter foco assim? Não dá. Não dá. Ele, ele falou isso, apliquei. Ele falou isso comigo, apliquei. Porque às vezes você vai... Chegou uma mensagem, você olha assim, é do sua namorada, é do sua tia, ok. Aí tirei do YouTube, tirei do e-mail, tirei tudo. Só deixei de banco, se eu tomar uma fraude. E... Ah, tirei do Whatsapp também. Só de banco. Você tirou do Whatsapp também? Tirei. Porque aí eu descia via thumbnail de YouTube. Eu só ia ver alguma coisa, fui no YouTube e já começa. Aí foi. É. Então, tirando, o problema não é mudar a sua cabeça, é tirar os estímulos. Então, não tem mais o estímulo do thumbnail do YouTube. Então, eu vejo aqui, a única coisa que tem é... Ou banco ou é, mas é só, só o banco, só isso. Falou. Outra coisa que eu fiz, não e... na tentação, que melhorou muito pra mim em relação a isso, principalmente Instagram, porque quando eu perco mais tempo assim durante o dia, geralmente é mais o Instagram, mas o que, que eu fiz? Hoje eu sigo meu Instagram, acho que 70 pessoas Então eu sigo só pessoas que Tá envolvido no meu mercado Que, né, que agrega alguma coisa pra mim Ou alguns poucos amigos, entendeu? Porque antes, Sim. velho, quando a gente segue muitas pessoas Do nada, lá você tá de bolar, aparece a mulher dançando funk você começa a perder a concentração com o nada A ver, entendeu? Você perde o foco Então hoje eu sigo pouquíssimas pessoas, porque o que acontece? Quando eu entro no Instagram, basicamente, não tem quase só para mim ver direito E se tem ainda de alguém que tá entregando Alguma coisa, vai agregar alguma coisa pra mim ainda Então de toda forma, eu tô, tô, tô aprendendo Alguma coisa, entendeu? Olha que loucura aqui, se ó. Abrir meu Instagram agora, tem muita notificação de conversa, de seguidores, mas a gente tá 13 minutos gravando esse vídeo, não sei o que tá 13. 13, Não apareceu nenhuma notificação pra mim. Acabou Verdade. de apitar aqui, porque daqui meia hora a gente tem uma reunião com a Débora, tá aqui ó, minha agenda. Então a única coisa que desperta Ai, são, é a minha agenda. Que top. A única coisa que me desperta é a agenda. E isso me faz o quê? Conseguir gravar um vídeo, ter uma qualidade de sono, conseguir treinar, estudar. Conseguir descansar também, porque pô, você sai com sua namorada, imagina? Aí, tchim, tchim, toda hora. isso você fala, caramba. Ela até achar ruim. É. é, é que, que, que, que notificação é essa daí? É até pra você descansar, você precisa disso. É verdade. né E, e pra gente fechar assim, a o vídeo, por exemplo, sei lá, pra, se você pudesse dar três dicas assim, o cara ser mais produtivo, não só em relação ao trabalho, mas ser mais produtivo, ter mais foco, ter uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim, né? no, no total. É, quais para você são os três pilares, ou os três passos que o cara, qualquer pessoa que quiser ser mais produtivo tem que aplicar? Ponto de vista. Vamos lá, primeiro pilar. Você sabe quando uma pessoa tem dificuldade de mudar? A dificuldade que ela tem de mudar é porque ela não sabe o que ela está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe, você sabe quando você, vai no, você faz um exame de sangue, por exemplo. Aí você demora pra fazer, mas só depois do exame de sangue que você descobre que você tem um problema. Quem Sim. já passou por isso? Todo mundo passa por ah, isso. É. Então, uma dificuldade que as pessoas têm é de saber onde elas estão. Suas finanças, sua carreira, seu negócio, sua saúde. Você não sabe onde você tá. Então, se você não sabe pra onde você tá, como você quer ser mais produtivo? Tipo assim, se você não sabe onde é que você tá, você não sabe por onde você... Exato! Aí vai o segundo passo. Se eu não sei onde eu tô, aonde eu quero chegar? Exatamente. Aonde eu quero chegar? Então é aquela famosa frase, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não, se eu não tenho o meu futuro desenhado, vai adiantar eu sair do lugar? Não. Não vai, porque eu vou sair pra fazer o quê? Exatamente. E o terceiro pilar, link na bio, mini curso gratuito, link aí do dono do tempo também, você precisa de o quê? De foco, você precisa de um treinador, você precisa de uma pessoa que te passe ferramentas, mas se quiser uma dica, se ligar na notificação disso aqui. Top. Não tem como. Não Adianta não. pra caramba, né mano? Isso Faz tipo, total diferença. Então é isso, galera. Ó, muitas e muitas pessoas sempre têm pedido aqui conteúdo sobre o que uma quarta, eu acompanho quantos minutos no final do dia eu vejo. Quanto tempo eu passei no Instagram? Quanto tempo Caraca. eu passei no WhatsApp? Você passou 31 minutos no Instagram só, mano? Só hoje. Só que se eu for Não, então, só 31 30, minutos? Só 30 Caraca. minutos? Caraca, mano. Sabe qual tempo. que é a média brasileira das pessoas no Instagram por dia? Mais de 9 horas. Isso, mano. Você ficou 30 minutos, Não. cara. 9 horas, velho. Né? Mas eu acompanho. Tem dia que eu chego, no final do dia tem... Duas, não, duas horas no máximo. as duas horas eu já falei. Como que eu posso mesmo fazer? Mesmo assim, você. né? Parar. Não, só duas horas, pelo menos, postando conteúdo e tal. Beleza, o problema é que a gente é. faz muito desse tempo, tipo, perdendo. É, chega chega aí, é que vai, vai, a, vai a dica de você parar de seguir as pessoas que. Que não, que não, agregam, que não agregam, velho. Eu também, a gente tem. Você tem 70, 50 seguidores, eu também tenho a mesma coisa. É certeiro, gente. É certeiro. Existe. Assim como você segue canais do YouTube, de desenvolvimento, marketing digital, você tem que fazer a mesma coisa no Instagram. Então é isso daí. Fechou, galera? Eu vou deixar as redes sociais do Rafa aqui na descrição do vídeo. Mais o um link do Dono do Tempo e do treinamento gratuito dele também para quem quiser saber mais. E é isso daí, ó. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui para ajudar a gente também aqui a crescer o canal. E é isso daí. Curtiu? Demais. Tamo junto, todos, pai. Tamo junto, papai. Valeu, Valeu junto. meu parceiro. Valeu, Valeu Nambuzão. Tamo junto. Nossa. Valeu, Ismael. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Valeu.